Fala aí galera, olha só esse sorteio da Copa do Brasil, gente, tá dando o que falar, hein é, A gente vai falar sobre o mata-mata da Copa do Brasil, quartas de final, sorteio já definido Vamos começando o vídeo, já falando, mas antes de começar o vídeo, eu quero que você se inscreve no canal Deixe o like e ative a notificação para você não perder nada E também... Você também é muito importante também Você compartilhar Pra galera, tá bom? Sempre importante compartilhar Pra galera, então compartilha Pra galera, tá bom? Vamos lá Solteiro da Libertad solteiro da Copa do Brasil já Definido, acabou de terminar o Solteiro da Copa do Brasil E são os confrontos, né? São os confrontos aqui, ó Atlético INS e Corinthians Né? O Atlético INS vai jogar em casa Fortaleza e Fluminense São Paulo e América Mineiro Atlético Paranaense e Flamengo São os oito times que estão nos quartos de final Lembrando que os jogos serão Do dia... Do dia... Do dia 27 27 e 28 de julho E do dia 16 ao dia 17 de agosto Né? De agosto, né? Que é o jogo da volta. E aí de, 27 de 26 e 27 de julho é o jogo da ida, né? Então, já tá o recado. E o Flamengo vai pegar o Atlético de Paranense de novo? Será que o Flamengo vai ser eliminado? Olha, é um jogo difícil. O Pé de é é muito forte, né? Em casa. É, e também... A gente falar um negócio, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui do Denis Flamengo né? Mas o Flamengo é muito forte, né? Joga sério. O que, que o Flamengo tem que fazer, Denis? O Flamengo tem que fazer botar o, do... botar o time titular, né? É um jogo muito importante, né? Ano passado foi eliminado na Copa do Brasil, né? É... Só que aí o jogo foi 2x2... Dois né? No jogo da ilha foi 2x2 No jogo da volta foi 3 x né? é 5x2, né? Agregado Só que aí O Flamengo, né? É, foi eliminado aí Já pelo Fé Paranaense 2019 também 1x1, um um, né? No, no, no Manegar Quer dizer Na Arena da Baixada, um um Baixada E... Né? 1 a 1 no Maracanã, o jogo foi para os Peantes, 3 a 1 para o Vete Paranaense, classificou. Naquela época, o Vete Paranaense classificou, foi campeão da Copa do Brasil, eliminou o Grêmio na semifinal, bateu o Internacional e, e foi campeão, ganhando de 2 a 1 né? em cima do Internacional de 2019, no Beira Rio. O Flamengo também já enfrentou a Vete Paranaense também em 2013, 1x1, 1, né, 1x1 1 na... 1 1 no... lá em Curitiba, 3 2 x 0 o Flamengo, só acho que foi isso, 2x0 pro Flamengo no jogo da foto. o Flamengo foi campeão, né, já tivemos muitos jogos aí, né, de Flamengo e Atlético Paranaense, só jogo duro, né, mas acho que o Flamengo vai levar a sério sim, o Flamengo tem, tem time pra jogar, né. É um time muito forte e devido também à Fete Paranésse também. Joga muito, joga muito forte em casa. Eles são muito fortes em casa. Né? A, do seu apoio da torcida, do seu, a torcida se ali apoiando. Né? É, por todo o respeito pela Fete Paranense mas é um time muito. Muito. que vai pra cima, que vai.. Que foi campeão da Sul-Americana no ano passado, né? É um time médio, né? Mas é um time que já ganhou, né? já ganhou a Sul-Americana, né? Tá nas quartas de final da, da Libertad, né? Tá de final da Copa do Brasil, é um time muito forte, muito forte mesmo. E joga muito sério o Athletico Paranaense, então, vamos ver, né? O Flamengo vai ter que jogar sério nesse jogo contra o Athletico Paranaense, não fazer igual o Atlético Mineiro, né? Se perder por 2 a 1, um, tinha, tinha que fazer dois gols para se classificar. Fizeram os dois gols, fizeram certo Fizeram os dois gols, classificou O Flamengo ia ganhar no jogo da ida E ficar tranquilo e ganhar o jogo Né Mas vamos ver, né, o que pode acontecer Eu queria dar a opinião de você Qual é o seu palpite para esse jogo De Flamengo e a Fé de Paranés? Lembrando que o jogo é no final de julho Tá bom Final de julho é o jogo Tá bom Então, seu palpite quando vai, ser, quando vai ser o jogo? Será, será que o jogo vai ser difícil? Escreve aqui no comentário, tá bom? Eu conto com vocês, tá bom? Então, muito obrigado. É, não se esquece de se inscrever no canal, deixe o like e ative a notificação para você não perder nada, tá bom? Valeu, fui!